Alerta de gatilho. O vídeo aborda um estudo macabro. Se você é sensível, pule o vídeo. Você conhece o macabro caso Tuskig? Em 1932, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos Iniciou uma pesquisa com 600 homens negros Dos quais 400 possuíam sífilis para observar a evolução da doença Em troca de sua participação, os homens ganhavam acompanhamento médico Uma refeição quente no dia dos exames E o pagamento das despesas com funeral Na época ainda não havia tratamento para sífilis O problema é que os participantes não sabiam que tinha a doença Muito menos sabiam das complicações que ela poderia trazer O diagnóstico que eles recebiam era de sangue Ruim, o mesmo termo utilizado por eugenistas na década de 20. Em 1950 surgiu um tratamento para sífilis, mas todas as instituições de saúde do país receberam uma lista com o nome dos participantes do estudo para evitar que eles recebessem tratamento. Estima-se que mais de 100 participantes morreram de sífilis ou de complicações da doença. Já conhecia esse caso?